Eu vou falar sobre o dia que eu lutei contra o Naruto no shopping. Ele estava jogando boliche. Olha aqui, ó. Oh, estou jogando boliche. Yes. Oh, yes. Que legal. Ah. Aí, de repente, chega um tal de Naruto e fala. Eu vou ser Hokage. Blá, blá, blá. Aí eu falo. Sei lá o que, sei lá o que. Aí eu falo. Ah! Sei lá o que, jutsu, sei lá o que oh, Aí ele, ele me deu umas porradas. Eu chamei meu cachorro. Aí ele fez au uau! e fez pô. Aí ele fez o meu cachorro ficou atrás de mim e eu falei, é, isso aí. Aí ele falou. Oh, oh. Então ele fez o Jutsu clone das sombras. Aí começou... Aí depois ele se deformou... Assim... E depois ele fez assim... Aí falou... Ah, você vai vir, eu vou ser rocar! Aí eu matei todos eles. Até o último... Aí ele falou... Oh não! e agora? E ele foi embora. E meu cachorro começou a rir. Haha, você não é de nada. Ui! Aí eu falei. Cala a boca, cachorro. Oops. Eu sou de tudo. Aí o cachorro falou. Eu sei. Aí eu falei. Eu também. E nós continuamos jogar boliche. E fomos embora. Tchau.